Olá, voluntário de finanças, tudo bem? Meu nome é Guilherme Marra, eu sou um dos gestores do programa Meu Primeiro Negócio 2018 e nesse vídeo a gente vai apresentar um pouco dessa área para vocês. Essa área é muito importante no programa Minha Empresa e eu espero que as dicas que a gente passar aqui ajudem você a orientar o aluno de finanças no programa, tá bom? Bom, primeiro a gente gostaria de falar com vocês um pouco sobre a importância de ser voluntário. No programa Meu Primeiro Negócio a gente chama os voluntários de advisors. A principal tarefa do advisor dentro do programa Meu Primeiro Negócio se orientar os alunos durante o programa. Como que funciona essa orientação? No Programa Primeiro Negócio, a gente tenta passar as responsabilidades para os alunos, de modo que eles mesmos façam a gestão da minha empresa. Então, o trabalho do voluntário é sempre apresentar para os alunos as possibilidades que eles têm diante de uma tomada de decisão. Então, se o aluno tiver alguma dúvida em algum aspecto e tiver que se decidir entre uma coisa ou outra, é função do voluntário apresentar os pontos positivos ou negativos daquela decisão, daquela opção que ele tem, e aí deixar o aluno decidir. É essa parte de deixar a responsabilidade com os meninos é muito bacana, porque isso que desenvolve, eles desenvolvem os alunos durante o programa. Então, o principal objetivo do Advisor é trabalhar essa orientação, conversar com os alunos, explicar, mas sempre deixar tomate de decisão, vou fazer, não vou fazer, vai ser sim, vai ser não, com o aluno. E muitas vezes, os alunos às vezes até contrariam as nossas, as nossas decisões, os nossos conselhos, e no final das contas, o que, eles, o que eles pensaram acaba dando certo. É muito bacana ver o desenvolvimento desenvolvimento dos alunos nesse aspecto e faz parte do advisor a orientação e o conselho nesse aspecto. O outro ponto importante que a gente está tá falando dos alunos no programa a gente chama eles de ativers. Então os alunos são os ativos e os, ad e os voluntários são os advisors. Outro aspecto importante é que os advisors eles acabam se tornando referência para os alunos. Referência em que sentido? Em sentido de comportamento, as atitudes dos advisors, as experiências, os pensamentos deles. Então, assim, é importante que vocês tenham consciência, uma vez, como voluntários no programa Meu Primeiro Negócio, que aqueles alunos de 15, 16, 17 anos, eles estão numa fase em que eles precisam de pessoas que os inspirem, que façam com que eles vejam o mundo de uma outra forma. Então, assim, a gente recomenda que vocês tentem se comportar de uma forma, né, a gente espera realmente que vocês se comportem de uma forma profissional e que realmente trabalhem junto com os meninos para que eles possam se desenvolver, que é o principal objetivo do programa, né, que os alunos ganhem maturidade e tenham experiência única com esse programa no ensino médio, que vai fazer muita diferença na vida deles. Além do voluntário de Finanças, nós também temos no programa Primeiro Negócio a presença de um professor-coordenador, esse professor que vai ser o responsável pelo programa na escola. Então, é muito importante que antes de todos os encontros, de todas as jornadas do programa, o voluntário se encontre com o professor e com os demais voluntários das outras áreas do programa, caso existam, para que possam se alinhar, né, conversar um pouco, dividir as tarefas, as responsabilidades daquele encontro, para que realmente a jornada flua de uma forma mais natural. Os alunos percebam que vocês estão preparados para passar esses ensinamentos, essas experiências para eles. Agora falando propriamente da área financeira, eu gostaria de passar para vocês voluntários um pouco das tarefas do advisor de finanças. O principal tarefa do advisor, como eu disse, é orientar. Então, o advisor vai trabalhar na orientação, no acompanhamento do aluno nas seguintes tarefas. Gestão do dinheiro da minha empresa, né? claro, a área financeira, então todo o dinheiro que entra na minha empresa, que sai da minha empresa é função do diretor de finanças controlar, registrar, fazer a gestão desse dinheiro, certo? É claro que são muito novos, então eles podem ter alguma dificuldade e aí entra o seu papel de ajudá-lo nesse nessa questão da gestão do dinheiro que nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Então é muito importante que todo o dinheiro que entra, que sai seja controlado e registrado. O controle financeiro e contábil é muito importante para a empresa também. A minha empresa você precisa saber o quanto que ela está vendendo, quanto dinheiro que está entrando, quanto que ela está gastando, se ela precisa economizar, se ela está com dinheiro sobrando, então dá para gastar um pouquinho mais com alguma coisa. E todos os registros mesmo, a gente, de acordo com a nossa experiência assim, com esse programa, a gente percebe que os alunos, algumas vezes eles ficam meio desligados desse ponto, aí some o dinheiro, ninguém sabe o que aconteceu. Então o registro é muito importante, tanto financeiro quanto contábil. O cálculo dos impostos também, né, esse programa simula uma empresa de verdade, né, uma empresa formal, regularizada, e todos, em toda empresa paga impostos. Assim, no programa do primeiro negócio, a minha empresa também vai pagar impostos só que não para o governo. No programa, a empresa recolhe os impostos, né, faz a contabilidade direitinho dos impostos que têm que ser pagos e faz uma doação para uma instituição beneficente ao final do programa, a escolha dos alunos. Então, é importante que os impostos sejam calculados de forma correta. Os impostos todos que são do programa existem na realidade, imposto de renda, FGTS, NSS, enfim, são vários. Então, o diretor de finanças... E a equipe de finanças, sob a tutela do voluntário, de, de, do voluntário financeiro, tem a responsabilidade do cálculo dos impostos também que devem ser pagos pela mini-empresa organização dos recibos da nossa fiscais de compra. Faz parte também do controle contábil. Né? O financeiro tem a obrigação de passar o dinheiro para a compra de matéria-prima ou para a compra de equipamentos para produção. E ele também tem que exigir e organizar né, de forma clara todos os recibos e notas fiscais, para que realmente o balanço final da minha empresa, tudo feche direitinho lá e não esteja sobrando nem faltando nenhum dinheiro. Então é muito importante cobrar e guardar direitinho e organizado todos os recibos e notas fiscais das compras. E por fim, o pagamento de salários de aluguéis. Como foi falado no vídeo institucional, os alunos eles recebem salários de acordo com cargos de, com os cargos que eles ocupam, né? No programa. E, além dos salários, também tem o pagamento de aluguéis. Tem o aluguel para a escola, que é obrigatório, né? Porque a minha empresa está utilizando o espaço da escola para, para exercer as suas atividades. E também o aluguel, caso, né? Caso seja aconteça essa situação na sua minha empresa, o aluguel por o aluguel. Caso alguém empreste algum equipamento ou alguma ferramenta para produção. O que acontece muito, por exemplo, precisa de tesoura. E aí, um aluno tem uma tesoura ou um martelo, o pai de um aluno tem um martelo, e aí tem que ser pago também um aluguel simbólico sobre, pela utilização desses produtos, desses materiais, né, desses equipamentos. Então, nem que seja simbólico, nada na minha empresa de graça. Então, também tem que ser pago aluguéis sobre, esse, sobre essas ferramentas. Assim como numa empresa formal. A área financeira se relaciona com todas as outras da empresa, não é diferente no programa Meu Primeiro Negócio no caso específico desse programa o setor financeiro é responsável por repassar o dinheiro para a compra de matéria-prima área de produção, como eu falei então ele, o tanto que ele vai passar de dinheiro para a compra de matéria-prima tem que ser registrado e depois, como eu também disse já, ser cobrado o, o cupom fiscal, a nota fiscal recibo daquela compra, né? O financeiro também recebe o dinheiro das vendas que é entregue pelo marketing, né? O marketing vai organizar todo o processo das vendas dos produtos finalizados, depois vai repassar esse valor para o financeiro administrar esse dinheiro e também a folha de pagamento pelo RH, porque o RH vai controlar a frequência e, consequentemente, os salários dos alunos e depois, ao final do programa onde são pagos os salários, o financeiro também é responsável pelo pagamento desses salários aos colaboradores. Então, a área financeira é sempre muito integrada com todas as outras, né tem que conversar e sempre estar alinhada com todas as outras áreas do programa. Bom, a gente também fez algumas dicas importantes sobre essa área tão importante para a minha empresa que eu acho que vai ajudar bastante a vocês na orientação aos, aos alunos, ao diretor e à equipe de finanças. A primeira é a seguinte, que na Assembleia Geral dos Acionistas, o diretor de finanças tem que lembrar a importância de entregar os salários dos colaboradores e o retorno do investimento em envelopes individuais. O que que acontece? No final da minha empresa, às vezes, ela, a minha empresa está com notas de alto valor, né? notas de 50 reais, às vezes de 100 reais e o pagamento de salários não chega a esse valor. Então, é importante, primeiro, trocar esse dinheiro né, por notas de menor valor e, se possível, já colocar envelopes individuais, o salário de cada um, retorno de cada um, para que esse processo já esteja seja mais rápido e tudo já fique pronto com antecedência para que a Assembleia Geral corra de forma mais, mais linear e mais rápida. Então é importante no final do programa trocar esse dinheiro por notas de menor valor e também separar envelopes individuais para que não fique nenhuma confusão na hora quem recebeu, quem não recebeu, quanto tem que receber. Então planejar com antecedência para que tudo corra mais fácil na última jornada. É função também do voluntário de finanças sua função, ajudar o diretor de finanças a pensar em de redução de custos. Na minha empresa, né? os meninos produzem tem que comprar matéria-prima e às vezes o custo do produto fica muito alto. Então o diretor de finanças, assim como os outros diretores também, né? responsabilidade de todos os alunos, mas também do diretor de finanças, pensar, buscar novos fornecedores, comprar em maior quantidade, aquela pechincha mesmo. Qual que é o objetivo? Sempre tentar reduzir o custo do produto, para que você mantendo seu preço de venda com um custo menor, você consegue ter uma margem de lucro maior. Consequentemente, seu ponto de equilíbrio é menor e a chance de você ter uma rentabilidade ao final do programa é maior. Então, sempre o tempo inteiro buscar essa, essa redução de custos para que, que a chance de você ter um lucro no final do programa seja maior, certo? O número de empresas existem vários custos que depois nós vamos passar para vocês. Então, sempre tentar reduzi-los ao máximo incentive o voluntário de finanças tem que incentivar o diretor o diretor a manter o fluxo do caixa atualizado registrando datas históricas de movimentação de dinheiro. Gente isso aqui é imprescindível, imprescindível mesmo. O, às vezes o, o diretor de finanças passa um dinheiro para a produção ou pega um dinheiro do marketing que não é registrado, aí não sabe quando que deu, quanto que deu e fica uma confusão danada no final. E isso assim atrapalha muito o andamento e principalmente o fechamento da minha empresa no final. Então é muito importante que na hora que o dinheiro é repassado ou na hora que algum dinheiro é recebido que seja registrado nesse fluxo de caixa para que não haja nenhum problema ao final do programa. Então sempre incentive e lembre o diretor a manter esses registros. Uma outra dica que a gente tem que dar é estimular o diretor de finanças a solicitar e guardar as notas fiscais, como eu falei, e organizá-las em passe se possível. Porque às vezes eles compram muita coisa de uma vez e perdem nota fiscal ou às vezes eles até esquecem de pedir essa nota fiscal. E depois fica aquela dúvida, quanto que foi gasto, e infelizmente tem que ser dado uma estimativa, um chute, e lá no final que a gente percebe que está errado. E aí tem que provisar um tanto de coisa que não é correto a se fazer. Então, mais uma vez, as notas fiscais importantíssimas, que elas ajudam muito a saber quanto que foi gasto no final do programa com matéria-prima e outros materiais. Assim como as outras áreas, a área financeira também tem algumas planilhas de gestão que são muito importantes e que vão ajudar os alunos a ter esse controle financeiro e contábil que a gente está conversando aqui. O principal objetivo do programa, inclusive, é que os alunos tenham uma noção de gestão de uma empresa e a gente sabe que a parte financeira é imprescindível para que uma empresa consiga caminhar e sobreviver por bastante tempo e também crescer. Então, assim, esse contato com a parte financeira é a primeira vez de muitos alunos, que eles têm esse contato, então é muito importante você oriente os alunos em relação a essas planilhas para que eles realmente possam ter esse aprendizado e levar para o futuro da vida deles e até repassar para outras pessoas, ajudar na, fam na família, às vezes tem negócio na família, então assim, é muito bacana mesmo. Então vamos a elas. São duas planilhas de finanças, a primeira é a ME13, fica lá no finalzinho do manual, que é o controle contábil. Qual que é a ideia dessa planilha? Apresentar a situação financeira da minha empresa. Então nessa planilha a gente tem tem os ativos, os passivos e a gente vai ter uma outra tabela em que vão ter os resultados, que é essa comparação dos ativos com passivo. Então vamos, vamos, vamos dar uma olhada nelas aqui. A gente, eu vou, eu vou falar mais rapidamente aqui sobre, sobre essas planilhas. Nós estamos desenvolvendo vários materiais que vão orientar bastante sobre como preencher essas planilhas, é bem didático, que vai inclusive ajudá-los a passar isso para os alunos. Aqui no vídeo não vai dar para a gente falar tudo, para não ficar muito grande, então nós vamos fazer uma resumida aqui, mas vocês podem ter certeza que vocês vão receber um material que vai ajudá-los, auxiliá los a passar esse conhecimento e de preenchimento dessas tabelas para os alunos, ok? Aqui nós temos o ativo da minha empresa. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, o capital social, que foi falado no vídeo institucional, né, que é a forma que os alunos conseguem, o, o, o dinheiro, né, através da venda de ações, o dinheiro inicial para comprar as primeiras matérias-primas para iniciar a produção, é a compra de matéria-prima, equipamento e material de escritório, venda e pagamento de matéria-prima. Aí nós temos as colunas aqui, caixa, contas a receber, estoque de MP, que é matéria-prima, e imobilizado. Então, pegar só uma aqui de exemplo para vocês. Matéria-prima, por exemplo. Então, quando a gente compra matéria-prima, a gente tem um débito aqui em estoque de matéria-prima. Por que, que ele entra aqui? Porque o nosso ativo são os, os bens e os ganhos da minha empresa. Então, tudo que a minha empresa tem entra aqui no ativo. Então, em relação à matéria-prima, a gente tem um débito aqui de estoque de matéria-prima. Vamos, vamos colocar um exemplo aqui, que a gente comprou 30 reais em matéria-prima. Então, a gente tem 30 reais em matéria-prima de estoque. Ao mesmo tempo, a gente também, se a gente debitou, aqui, a gente tem que acreditar em algum lugar. Então, a gente acredita aqui em pagamento de matéria-prima. Acredita de onde? Do caixa. Porque esses 30 reais saíram do caixa, então a gente teve um crédito no caixa, mais um débito em estoque de matéria-prima. Esse é só um exemplo para vocês começarem a entender. Certo? E aqui a gente tem o saldo das contas e o saldo do ativo. A outra parte que a gente tem desse controle contábil são, é o passivo. O que é o passivo? São os gastos e as despesas da minha empresa. Então, a gente tem alguns aqui, ó, capital mais uma vez, matéria prima pagamento tá de matéria prima imposto, salários, encargos sociais, comissões, aluguel e no final o look prejuízo aqui. Então, como que funciona? A gente vai colocar todos os nossos gastos aqui, por exemplo, salários. Então, salários a pagar, olha aqui, acredita que, ó, do salários a pagar, porque é um gasto que a minha empresa tem. Eu tenho que pagar os salários, eu tenho que pagar os encargos, comissões, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar os impostos. Então, todos os gastos e despesas a gente vai colocando aqui. Esses coloridos aqui, gente, só lembrando agora para vocês, são onde tem movimentação de dinheiro aqui no, no no programa meu primeiro negócio, tá certo? Por isso que a gente marcou aqui que é onde normalmente ocorrem os gastos no programa. No ativo também tinha algumas marcações e aqui no passivo também tem essas marcações coloridas. Então o que que acontece, galera? Você vai colocando aqui todos os gastos, que você tem em despesas no passivo até que a gente chega no resultado. Aí no resultado aqui a gente vai Vai descobrir se a gente teve lucro ou prejuízo no exercício. Né? O programa tem dois exercícios, mas a gente faz no final do programa isso aqui. Então a gente consegue descobrir através dessa planilha qual foi o lucro ou qual foi o prejuízo que a minha empresa teve no final do programa. Essa é a ME3. Então, ressaltando mais uma vez: a gente vai criar um material com o passo a passo do preenchimento disso aqui para que seja passado. Vocês passem aos alunos e que de uma forma bem didática, que seja bem fácil para os meninos entenderem como preencher essa parte financeira aqui, correto? Bom, a ME14 é o balanço patrimonial, também muito importante, que registra todas as movimentações financeiras da minha empresa. Por meio desse relatório contábil, será possível verificar com clareza as receitas, as despesas e os resultados obtidos nos dois exercícios do programa. né? No programa a gente tem dois exercícios, o primeiro vai até a oitava jornada e o segundo, da nona, até a décima segunda. Aqui a gente tem, no balanço patrimonial nós temos duas. Primeiro, a DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, aí aqui nós temos primeiro exercício, segundo exercício e somatório. Então a gente pega as receitas, que na minha empresa vem através das vendas, e as despesas, todas aquelas despesas aqui que a minha empresa possui durante o programa. E aí a gente consegue chegar aqui num resultado de lucro líquido. Pode ser um prejuízo também. Caso seja lucro, a gente cobra mais uma porcentagem aqui de impostos sobre o lucro líquido, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. Cobra 24% isso aqui, a gente chega no lucro final. Caso aqui seja prejuízo, a gente não cobra esse imposto aqui não, só em caso de lucro. Então, essa planilha ajuda na próxima, que é a de o balanço patrimonial propriamente dito. Que nós temos o ativo e o passivo, o patrimônio líquido ali, e o resultado aqui desse com esse tem que ser o mesmo. Né, do, do ativo com o passivo no ativo vocês podem perceber que são os mesmos os mesmos parâmetros do, da tabela M13 e, e aqui no passivo também o patrimônio é o capital social a gente chega no resultado do exercício e assim no final do programa se todos os registros foram feitos direitinho todo o acompanhamento isso aqui é bem mais fácil de ser preenchido e vai ser um resultado tranquilo, vai dar tudo certo. Se falta algum dado ou se não tem um registro, não foi feito corretamente, fica um pouco mais complicado de preencher isso aqui. Por isso que é importante que os registros sejam feitos diariamente ou por jornada, ou sempre que tiver algum gasto ou algum ganho de dinheiro, seja tudo registrado para que depois os, os dados sejam só passados para essas planilhas e elas sejam muito mais vão ficar, vão ficar muito mais simples de serem preenchidas, correto? Por fim, eu gostaria de agradecê-los pela paciência, espero que a, as dicas tenham sido úteis. Eu e toda a equipe do Meu Primeiro Negócio gostaríamos de agradecê-los pela iniciativa de ser voluntário, o, o trabalho de vocês é realmente muito importante, vocês podem ter certeza que vai fazer muita diferença na vida desses jovens. Vai impactar bastante eles vão levar esse conhecimento para o resto da vida. Eles vão ver conceitos que, em outras épocas, não eram passados nessa idade. Talvez eles nem veriam no futuro. Então, assim, vai fazer muita diferença mesmo, tanto na vida acadêmica, quanto no mercado de trabalho desses jovens. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de, de tempo e a disponibilidade em dividir o conhecimento e as experiências de vocês, as experiências financeiras que vocês possuem. Muito obrigado e até a próxima.